Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal. Ficou uma bostão. Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. E no vídeo de hoje, dando continuidade ao vídeo da semana passada, nós vamos trabalhar aí com uma segunda forma de controle de formulário. Beleza? Temos recados. Minha cara Juliana adivinha, tem que se inscrever ela lá, então toca no Beleza né, como a gente já mostrou na aula passada, aula não, no vídeo passado, eu não vou ensinar a habilitar o desenvolvedor de novo, se você quiser você dá uma entradinha lá que vai aparecer em algum canto, e como habilitar esta tela aqui desenvolvedor, onde nós temos as opções de controle de formulário, certo? Então clicarei aqui nesta caixinha de ferramentas, e o formulário que nós vamos trabalhar hoje, qual que é? Deixa eu ver aqui se é esse aqui, caixa de combinação ou caixa de listagem. Eu nunca lembro qual que é, acho que é a caixa de listagem. Eu vou clicar nele aqui, maravilha. E olha lá, ele mudou o formato do meu ponteirinho de novo para a gente desenhar uma caixa, certo? Então eu virei aqui, ó e vou desenhar uma caixa de listagem. Olha que maravilha, né? Então isso daqui, como a gente trabalhou nos outros vídeos, é uma alternativa caso você não queira utilizar a validação de dados, né? Para fazer com que o seu usuário ele erre menos quando ele vai manipular aí a planilha, tá? Então da mesma forma que nós fizemos com a barra de rolagem, nós vamos ter que configurar a minha caixa de listagem. Então clicarei com o botão direito, minha cara Juliano, virei aqui em formatar controle e ele vai abrir esta tela assistente, certo? Nessa tela assistente nós temos Informações básicas que nós temos que colocar, igual eu já falei no vídeo da semana passada, o que, que eu tenho aqui, ó? Intervalo de entrada. Você está descabelado hoje, hein? Pai do céu, ressaca da lua. Então, o que, que nós vamos colocar nesse intervalo de entrada? As opções que o seu usuário ele vai selecionar. Então, eu vou clicar aqui, ó. Nessa caixinha, venho aqui num dos nomes, ó, desde botão, né? A gente colocou alguns nomes aí: Case, Juliana, Arthur o Gaguinho, que são as opções de listagem que vai aparecer. Você pode dar um OK. Então, aonde o seu usuário ele vai selecionar as opções e com isso ele não está digitando, está diminuindo a quantidade de erros. Vem dessa fonte, beleza? Wow. E a segunda informação que a gente precisa: o que, que eu tenho aqui, ó, vínculo da célula, certo? Qual que é o vínculo da célula? É uma célula qualquer que vai aparecer a referência que você vai colocar. Depois nós vamos usar ela para alguma coisa. Então, você vai clicar aqui, ó, eu vou colocar. Numa célula nada a ver Vou pegar essa D2. Mano, tem D2 Beleza, vou colocar aqui na D2 Tranquilo, pá, ok E pode dar um ok em seguida Olha que maravilha, então se a gente observar A caixa aqui do lado ó, As nossas opções já apareceram Eu odeio quando eu falo com a Juliana, ela não fica olhando pra mim Que eu fico boiando, mas beleza Então tá bom né, então o que você vai vir aqui ó Você vai clicar, vamos clicar aqui no nome da Juliana E seu é piercing de catota, olha lá o que apareceu Apareceu aqui em cima o número 3, tá vendo? Então toda vez que você selecionar um nome dentro da sua caixa de listagem, notem que a sua célula de referência, o vínculo, ela muda. Vamos clicar aqui no Arthur, cacacaguinho, certo? Voltar aqui, bababababatricaster, vai aparecer o número 4. O que que isso tá nos dizendo, pessoal? Que dentro da sua base de dados, a posição que você selecionou, ela é aí, ó. A posição número 4 na sua base. Então, beleza. Botão, o que faremos com esta merda agora? Então, presta atenção que a gente vai utilizar uma fórmula que nós já utilizamos, né? Em vídeos passados, vai aparecer aqui a do índice Corresp. Por quê? A partir da seleção desses camaradas aqui, eu quero encontrar aqui os telefones e os endereços. E olha que maravilha, os endereços estão personalizados aqui também, tá? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar uma célula qualquer aqui, ó. Qual que é, e vou colocar a fórmula do índice, então vem aqui ó, igual, índice, então presta atenção, porque índice tem acento, né, aquele, o agudinho, certo? Então se você colocar índice sem acento, você não vai achar, então ó, Índice com acento agudo, ele já achou, beleza? Então lembra o que, que a fórmula índice vai fazer? A partir de uma determinada matriz, se você indicar um número da linha e um número da coluna, ela vai achar no cruzamento das duas a posição e a célula que vai te retornar, beleza? Então a primeira informação que nós precisamos, o que, que é? É a matriz de dados, ele é o meu tabuleiro, porque eu sempre falo que o Excel é um jogo de batalha naval. Então seleciona toda a sua base de dados e o argumento matriz ele já está selecionado. Ponto e vírgula... E aí nós vamos para a referência de linha. Fala um negócio para mim, Juliana. A hora que eu selecionar o camarada dentro dessa caixa, ele não aparece o um númerozinho aqui? Se a gente olhar na minha base de dados, você concorda comigo que o número 4 é a posição de Arthur, o Gaguinho? Então, veja aqui, 1... 2, 3, 4, 5, aí você tem que prestar atenção, para de dar risada. E aí ponto de extrema importância para você não fazer cagada. Por quê? Notem que ao selecionar toda a minha matriz, eu peguei o meu rótulo de cabeçalho junto. E quando eu fiz a minha caixa de seleção, eu desprezei o meu rótulo de cabeçalho. Então o que eu tenho que fazer? Juliano já fez assim com o dedinho. Nós temos que fazer a referência ao valor a ser selecionado aqui, tá vendo? E adicionar mais um porque ele vai pegar o seguinte, Arturo Gaguinho está no 4, então eu tenho aqui assim, 1, 2, 3, 4, mais um para ele cair no número 5 e a gente já achou o posicionamento do número da linha, ponto e vírgula. E agora, né o que, que a gente tem que fazer? Eu tenho que colocar o número da coluna, então depende aí da informação que você está procurando. E a gente já trabalhou com isso antes. Se num conjunto de dados, para eu encontrar a posição da coluna ou da linha, qual fórmula eu posso utilizar? Fala Corresp. Corresp. Corresp. Então nós vamos abrir aqui, ó, igual, né? Igual não, né, Bota? Errou! Corresp. Beleza? Qual que é o valor que nós vamos estar procurando? Eu não sei, eu vou colocar numa célula qualquer aqui, ó. Que vai ser o telefone ou o endereço, ou na sua base de dados, o nome que tiver dentro do seu outro. Beleza? Aonde você vai encontrar... O nome, o parâmetro telefone. Você concorda que é na minha linha de rótulo, Juliana? Então você vai selecionar todos os rótulos disponíveis que você tem. Ponto e vírgula zero, para que a gente faça aí uma correspondência exata. Se você ficou com dúvida, como a gente trabalha com o CORESP, o índice, né, clica, aqui, tá, beleza. Fecha o parênteses, beleza, e fecha o parênteses de novo. Então o meu índice está pronto. Eu vou dar o Enter, o que, que vai acontecer? ND. Por que que deu o ND, Juliana? Explica para o pessoal aqui. Tem uma cagada. Tem, ah, jura? Não diga. Qual que é a cagada, minha cara, Juliana? Né? Você só selecionou o nome da, nome da pessoa que você quer ver. Você não selecionou o parâmetro. Então, no parâmetro, eu não vou pôr uma validação aqui, ó, mas se eu digitar telefone... Olha lá que maravilha, vai aparecer o telefone de quem? De Arthur Gaguinho, que está selecionado aqui. Então agora eu posso vir aqui, ó, Casey Predador, Carninhos Brau, 6666, ela que pediu, ela é meio encapetada, botão, beleza? E se eu quiser achar o endereço? Basta eu trocar minha referência de busca aqui para endereço, olha lá que maravilha, venha para o SIM, que é o evento aqui do PSEG. coisa maravilhosa, dia 22, 21 e 22 de julho, nem para eu tô servindo mais. Beleza, pessoal? Então é isso, mais uma utilização aí da dos controles de formulário que servem, como eu já disse, um milhão de vezes para evitar com que o seu usuário ele digite na planilha. Né? Quanto mais você conseguir colocar opções que ele possa selecionar, menor é a quantidade de cagaditas que você vai ter. Pau! Eu gostaria de mandar um beijo, eu posso? O canal é meu, obrigado. Eu gostaria de mandar um beijo para a minha querida Gabriela Torres, que faz tempo que eu não falo dela. Ela que coloca as animaçõezinhas aí e deixa o vídeo todo cheio de perfumaria. Então é isso, muito obrigado pela atenção. Um beijo nas meninas, um chute nos meninos e tchau.